Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo No vídeo anterior a gente correu lá daquela água Que a gente acabou iniciando uma chuva, parece E essa chuva inundou tudo Então vamos continuar aqui, torcendo para não ter que correr de novo quando morrer afogado Nossa, acho que esse cano ia jogar a gente lá embaixo, cara. Isso aqui provavelmente vai matar a gente se a gente encostar. Aí, beleza. Ai, ai! Nossa, galera. Galera, se aqui não desliga. Eu vou pular aqui. Tem uma corda aqui, ó. Beleza. Aparentemente eu desliguei eu. a energia. Beleza Ai Ai Nossa Quase que eu caí lá embaixo Olha, isso aqui parece que a gente em cima de uma casa Tá sendo fumaça da chaminé Deve ter gente É um vidro aqui É É um vidro. Acho que eu já sei, vou pegar impulso aqui para pular no vidro. Ó. Ai, era isso mesmo. Não, foi eu que pulei. Caiu automático. A porta chegou no final e ele caiu. Cara, eu previ que isso ia acontecer. Tava tudo muito mal posicionado ali. Ah, não. Aquele bichinho de novo. Ah, ainda bem que a gente quebrou isso aqui, senão a gente ia morrer. Porque ele começou vindo pra esse lado aqui. Agora vamos torcer que a gente vai ter que ser bem rápido, parece. Porque a gente não consegue parar de andar. A gente consegue reduzir, mas nunca parar, então tem que pensar sempre bem rápido. Tem um botão aqui. Vou mandar devagar. O que está fazendo? Nossa, tem é uma caixa e uma serra aqui. Ai. Caramba! Achei que a gente não ia conseguir. Ah, tá os bichinhos aqui, ó. Só pular agora. Beleza. Acho que pra cá não tem nada. Se eu for pular ali, eu vou acabar morrendo. Eu vou esperar a serra chegar até aqui que eu vou pular. Ai, caramba! Ainda bem que é aquela caixa ali. coisa que subir ali, mas que eu já sei o que eu tenho que fazer, beleza. o máximo que eu consigo. acho que esse deve ser o máximo vou fazer o pêndulo da próxima vez e vou pular Espero que eu não tenha deixado nada pra trás, né? Porque se eu tiver que voltar lá... Cara, não vai dar trabalho. Essa caixa aqui... Eu vou usar ela pra subir. Aqui em cima. Isso é que vai dar, né? Acho que não dá Então eu vou usar ela para subir aqui em cima Deixa eu só ver aqui Parece que tem uma corda agarrada aqui Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não Vamos voltar, ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, cara, não é pra cá. Pra cá não tem nada. Essa corda aqui eu não consigo pegar é um caminho sem volta. Eu tava vindo pra cá e tinha aquela larguinha aqui hum. Deixa eu pensar Tá vendo? Não é isso aqui. Olha, ele levanta a mãozinha. Eu acho que dá pra apertar aqui. Ah, dá. Beleza, então. Acho que eu vou precisar daquela caixa ali. É, eu vou precisar da caixa. Boa Tá, mas e agora? Beleza, agora vamos ver. Vou levantar a alavanca aqui. Quase. Não, peraí. Vou botar a porta mais perto de mim aqui. Aliás, a caixa. Caramba, isso aqui é bem alto. Mais uma. Beleza. Galera, tem essas duas caixas aqui e tem aquela serra. Quando eu aperto um botão, uma caixa começa a descer, mas a serra também. Então eu vou soltar essa serra aqui, esse botão aqui primeiro. Uma folga. Vou começar a apertar isso aqui já Aí Eu morri umas quatro vezes pra fazer isso aqui Pra entender como é que funciona Mas entendi Tinha um bicho ali ah, Ela é muito arriscada Acho que a gente vai acabar morrendo o gosto de subir aqui mesmo. Foi uma mariposa? Eu quero subir em você. Se eu sair de perto, ela deve voltar. Voltou. Peraí. Ela pulou muito rápido. Hum, será que eu tenho que fazer devagarzinho? Deixa eu ver, eu vou chegar bem devagar. Nossa, eu ranquei a pata do bichinho, cara. Eu tava tentando sair aqui desesperadamente, mas não saía. Bom, fazer o okay, quê, né? Pelo menos ele ajudou a gente a subir. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação. Pra você ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.